O que vamos fazer neste vídeo é falar sobre nível de significância, que é denotado pela letra grega alfa. Vamos pensar sobre duas coisas. As diferentes conclusões que você pode tomar, baseado em diferentes níveis de significância. E também, por que é importante estabelecer o um nível de significância antes de você conduzir um experimento e calcular os valores p. E isso, francamente, por questões éticas. Vamos a um exemplo para nos ajudar. Rogério ouviu dizer que girar rapidamente em vez de lançar uma moeda oferece probabilidade maior que 50% que a moeda caia mostrando a face da cara. Ele fez um teste girando rapidamente 10 moedas diferentes, 10 vezes cada uma. Suas hipóteses eram, hipótese nula, p igual a 0,50, contra hipótese alternativa, p maior que 0,50, onde p é a verdadeira proporção de giros, em que a moeda cai mostrando a face da cara. De seus 100 giros, a moeda caiu mostrando o cara em 59. Rogério calculou que a estatística P chapéu igual a 59 centésimos, que é igual a 0,59, tem um valor P associado de 0,036. Neste contexto, se antes de conduzir o experimento Rogério tivesse determinado o seu nível de significância para 0,05, Quais seriam as conclusões que ele teria agora? Sugiro que você pause o vídeo para pensar nisso, mas já leve em consideração o que seria diferente se o nível de significância considerado fosse de 0,01 também. Agora é com você. Pause o vídeo e tente descobrir. Primeiro, vamos nos lembrar do que é um valor P. Você pode ver o valor P, como sendo a probabilidade de ter uma proporção amostral pelo menos deste tamanho, de 0,59 no exemplo, se você assumir que a hipótese nula é verdadeira. E se essa probabilidade for baixa o suficiente, ou seja, se ela estiver abaixo de um certo limite estabelecido, que é justamente o nível de significância, então, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Neste contexto, nós estamos aqui com a informação, de que o valor P é 0,036 e, de fato, é menor que o valor de alfa, é menor que 0,05. E por causa disso, nós deveríamos rejeitar a hipótese nula. Numa linguagem do dia a dia, rejeitar a hipótese nula é rejeitar a ideia de que a verdadeira proporção de giros os quais a moeda cai com a cara virada para cima é 50%. E, ao rejeitar a hipótese nula, Dizemos também que temos evidências para a hipótese alternativa, que diz que a proporção verdadeira de giros que leva a moeda a cair com a cara virada para cima é maior que 0,05. Mas e agora? E se o nosso nível de significância fosse menor? Nesta situação em que o α é 0,01, temos o nosso valor P de 0,036 maior que o alfa, lembrando que o valor p é a probabilidade de ter esta estatística amostral. Assumindo que a hipótese nula seja verdadeira, isso nos leva a dizer que nós falhamos ao rejeitar a hipótese nula. Mas atenção, porque não rejeitar a hipótese nula dificulta a ideia de assumir a hipótese alternativa. Então, por causa da diferença entre o que você poderia concluir dada a mudança dos níveis de significância, é a razão pela qual é extremamente importante determinar o nível de significância antes de realizar o experimento. Você pode imaginar que, se você fosse um pesquisador de algum tipo, você quer ter um resultado interessante para o seu experimento. Você quer poder dizer aos seus amigos, ei, minha hipótese alternativa é de fato sugerida, não podemos rejeitar essa hipótese. Ou seja, eu achei algo que, de fato, faz a diferença. Ou seja, é muito tentador para o pesquisador calcular valores e, e então, dizer ah, ninguém vai notar se eu modificar o meu nível de significância. Mas, se você fizer algo assim, você vai ser muito pouco ético e técnico. Em vídeos futuros, nós vamos tratar da questão, ok, eu estou fazendo a definição do nível de significância antes de tratar do experimento, mas como eu decido o limite com o qual devo trabalhar? Deve ser 1 um centésimo, ou 5 centésimos, ou 1 um décimo, ou então algum outro valor. Até o próximo vídeo!